Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a importância de considerar o delineamento experimental quando nós estamos trabalhando com regressão não linear. Isso em é experimentos, em né? DIC, DBC, DQL. É, então nós vamos ver por que é vantajoso nós considerarmos o delineamento experimental. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais associadas à estatística experimental. E é muito importante né, vocês irem acompanhando esse material para que juntos aí a gente aprenda cada vez mais, tudo bem? É, iniciando, pessoal, nós vamos então fazer a análise de um experimento em DIC lá no R. É, depois desse experimento em DIC, nós vamos analisar ele em nível de média de tratamentos. E depois nós vamos comparar e a quais são as diferenças entre os resultados né, dessas duas abordagens. É, então, iniciando, vou vir aqui dentro do RStudio. Né, eu mandei, tem um arquivos aqui na descrição do vídeo, dados DIC, dados DBC, são arquivos que nós vamos utilizar hoje. Então vocês façam o download aí e tem também a rotina que nós vamos utilizar, né, que eu chamo ela de Prática 3. É, então, como sempre, para quem não instalou o pacote, basta instalar. A gente vai utilizar esse pacote aqui. É, lembrando que se ele não estiver disponível na plataforma do R-Cran, no exato momento não está, mas em breve estará. Talvez nesse exato momento onde vocês estão assistindo o vídeo já esteja disponível. Né? Mas se não tiver, basta vocês executar essas duas linhas de comando aqui que vocês vão conseguir instalar esse pacote direto lá do GitHub. Tudo bem? É, então, iniciando, já instalei o pacote aqui no meu computador Nós vamos iniciar apagar a memória do R. Né? A gente conseguiu aqui limpar a memória do R. Se vocês quiserem limpar o plot, é só vir nessa vassourinha aqui A gente consegue também apagar os plots E vamos utilizar, né, ativar esse pacote Por meio desse pacote, nós conseguimos de forma muito fácil Ajustar a regressão não linear Considerando o delineamento estatístico ou não é, então, vamos iniciar indicando qual que é a nossa pasta de trabalho. Então Nós temos aqui ó, o endereço desta pasta, onde estão os nossos arquivos. Lembrando que a gente tem que inverter as barras de direção. É, vou criar um objeto chamado dadosdic, onde eu vou carregar esse arquivo txt, né, chamado dadosdic. Então, o que acontece? Nós temos os dados do nosso experimento. A gente tem um experimento em DIC, onde nós temos um, dois, três, quatro, cinco tratamentos, né? cinco doses é, de um determinado adubo, é, três repetições e nós temos aqui a produtividade. Né? A gente quer avaliar então, o que está que acontecendo com a produtividade em função dessas doses. É, então, primeira coisa que nós vamos fazer é... De escrever aqui qual é o modelo que a gente quer testar né? então eu estou criando aqui o um modelo, utilizando o um modelo que eu contei na literatura lembrando que essa função fit regression né? se eu abrir o manual dela aqui nós vamos ver que ela já tem alguns modelos salvos aqui na sua memória né? de forma que se eu escrever modelo igual a 1 ou igual a 2 ou igual a 3 a gente vai acessar um desses modelos que estão aqui mas de qualquer forma é, nós temos então, né, esse modelo, vou dar um Ctrl que a gente criou esse modelo, a gente já falou em aulas anteriores, né, que quando a gente trabalha com regressão não linear, é preciso a gente dar um chute inicial, já que a gente está utilizando o um processo interativo, né, assista às últimas aulas, é, então estou criando esse chute aqui, e nós vamos então ajustar essa regressão considerando o delineamento terramente de casualizado. Então nós vamos utilizar essa função, a gente já explicou ela em aulas anteriores. Data é o nosso conjunto de dados, dados que Model esse modelo que a gente criou aqui em cima. Start é o nosso chute, né, nossos valores aqui iniciais. E Design, se nós formos olhar, nós temos Design 1 com o sem é um experimento. É, em nível de média, design 2, experimentos, né? o delinhamento realmente casualizado, o delinhamento 3, que a gente vai ver na próxima aula, seria com experimentos em DBC. E a forma como a qual os dados precisam estar organizados para o experimento indique é a forma como a qual ela já está aqui: a primeira coluna com é identificação de tratamentos, sendo essa variável quantitativa, né? logicamente, a segunda com é identificação das repetições, e a terceira com é a nossa variável resposta. Então, iniciando aqui, na hora que eu dou um CTRL ENTER, né, de forma muito fácil, nós já vamos ter aqui a nossa análise. Né? Temos aqui a nossa análise de variância, onde nós temos, se nós temos cinco tratamentos, graus de liberdade 4. É, esses 4 graus de liberdade, a gente vai aprender aqui nas próximas aulas né, que a gente decompõe em regressão e desvio de regressão. Regressão, basta a gente olhar quantos coeficientes a gente tem no modelo. Então coeficiente A, B e coeficiente C, três coeficientes. três menos 1, a gente tem 2 graus de liberdade para a regressão. Desvio de regressão a gente obtém por diferença. 4 menos 2, 2 graus de liberdade. Então nós temos aqui tratamento, regressão, desvio de regressão, resíduo e total. Né? É, nas próximas aulas a gente vai aprender melhor como que a gente interpreta essa análise de variância né? Nosso objetivo nessa aula aqui de hoje... Não é esse. É né? só a gente comparar aí diferentes formas de nós analisarmos os dados. Se a gente der um Ctrl Enter aqui, na né? regressão, nós vamos ter o gráfico criado pelo... a partir desse modelo ajustado. Né? Então Ctrl Enter, já apareceu aqui o nosso modelo. É... Então, pessoal, o que, que acontece? Veja só. Quando nós temos experimentos com delineamento estatístico, é muito importante nós considerarmos o delineamento estatístico na hora que vai fazer a análise dos dados. Né? Muitas pessoas, muitos softwares trabalham de forma que, mesmo quando a gente tem delineamento estatístico, a gente obtém as médias dos tratamentos e faz a análise dos dados em nível de média. Uma maior parte dos pacotes aí, né, para linear trabalha dessa forma. A maior parte dos softwares aí, né, que não são R, também é dessa forma, né, o SigmaPlot, por exemplo, a gente entra lá com os dados em nível de média de tratamento. Mas existe várias desvantagens, né, de nós não considerarmos o um delineamento estatístico. É, para a gente ver né, quais são essas desvantagens? Vamos ajustar aqui, vamos obter os dados em nível de média, é, de tratamento. Então, eu estou utilizando essa função aggregate, estou entrando aqui com esse conjunto de dados né, que a gente está trabalhando aqui nesse exemplo, estou fazendo a média da nossa, das nessas variáveis em função dos nossos tratamentos, né, em função das nossas doses. Dando o Ctrl ENTER aqui, a gente consegue ver o que a gente tem nesses dados médios. Então tem aqui ó, os nossos tratamentos e temos aqui também né, as nossas médias, né, média de produtividade para cada um dos tratamentos. Repetindo, muitas pessoas, muitos softwares, né, para a gente fazer uma análise de um experimento com delineamento experimental utilizando a regressão não linear. A gente tem que entrar com os dados dessa forma, né, em nível de média de tratamento. Mas isso não é ideal. Por quê? Veja só. É, vou ajustar aqui a regressão, considerando agora esses dados média. O modelo, o mesmo modelo que a gente utilizou aqui atrás, não muda. O chute, o mesmo chute inicial que eu usei aqui atrás. Design, né? Eu coloquei aqui delineamento design 1. Um, quando a gente tem experimentos sem repetição, né? Vou dar um Ctrl Enter, é, e aqui a gente conseguiu né, ajustar a regressão aí nesse caso. Vocês conseguem ver que a análise de variância ficou diferente, né? Alguns resultados vão ficar diferentes, mas daqui a pouco a gente vê, vê isso. Esse daqui é o gráfico anterior. Se eu der um Ctrl Enter, vai aparecer o gráfico atual. Vocês podem ver, não existe né, nenhuma diferença no gráfico. Deixa eu trocar aqui, Ctrl V. isso Ctrl Enter, aí, o mesmo gráfico. Né? Então, o que, que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Eu compilei aqui só para a gente ver. Né, facilitar a visualização, aqui está a análise de variância do experimento considerando né, o delineamento estatístico e aqui a análise de variância considerando né, as médias dos tratamentos. É, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, quando a gente considera o delineamento estatístico, a gente tem uma vantagem que a gente vai ter um número maior de graus de liberdade do resíduo. Né? Aqui a gente tem 10 graus de liberdade do resíduo, aqui a gente tem apenas 2 graus de liberdade do resíduo. E por que, que é importante a gente ter um maior número de graus de liberdade? Porque isso vai trazer para a gente uma maior eficiência nos nossos testes de hipóteses. Veja só, se eu considerar o experimento em DIC, né? se gente for olhar aqueles resultados que estavam no R, é, nós vamos chegar aqui nessa estimativa de coeficiente, considerando o experimento em DIC, e aqui, é, considerando o experimento em é, nível de média. Né? Escrevi errado aqui, deixa eu pôr ali. 2, ah, o valor aqui não mudou, não. É, então, olha só. A estimativa dos coeficientes não vai mudar. Né? Se o nosso experimento ele for balanceado, né? não tiver nenhum desbalanceamento, eu trabalhar com meus dados, considerando ter minha mais estatístico ou em nível de média de tratamento, gente, isso não vai trazer diferença na estimativa dos nossos coeficientes. Da mesma forma, que também não vai trazer diferença no nosso gráfico de dispersão. Né? Mesmo quando a gente trabalha com delineamento estatístico, quando nós vamos fazer os gráficos, a gente faz os gráficos, coloca nossos pontos de dispersão, considerando as nossas médias de tratamento. Mas, quando a gente vai fazer os testes de hipóteses, é, quando a gente considero o delineamento estatístico, nós teríamos 10 graus de liberdade do resíduo, que a gente teria apenas 2 graus de liberdade do resíduo, ou seja, se eu analiso o experimento em dia, que a gente vai encontrar significância para todos os nossos coeficientes. Se eu analiso os dados em nível de média, eu tenho um número de graus de liberdade muito baixo, né? E, dessa forma, fica difícil nós conseguirmos né, encontrar efeito significativo nos nossos coeficientes, né? É, então, a gente sempre precisa considerar delineamento estatístico. Não faz o mínimo sentido nós desconsiderarmos delineamento estatístico, né, que é algo muito importante na nossa análise dos dados, para quando a gente está trabalhando com regressão. Seja ela uma regressão linear, quadrática, cômica, ou até mesmo uma regressão não linear. Outra coisa também, quando a gente considera delineamento estatístico, a gente tem informações a mais. Né? A gente vai ter aqui uma informação sobre a nossa regressão se ela é significativa ou não nosso desvio de regressão se ela é significativo ou não daqui a pouquinho nós vamos explicar o que é desvio de regressão né, nas próximas aulas mas a gente tem mais informações quando a gente considera o delineamento estatístico né concluindo pessoal sempre quando a gente monta um experimento com delineamento estatístico a gente deve analisar o conjunto de dados considerando o delineamento estatístico ok não faz sentido, né, nós considerarmos o nosso conjunto de dados em nível de média, uma vez que nós vamos ter o menor número de graus de liberdade do resíduo. Isso não é favorável para os nossos testes de hipóteses. E além disso, o delineamento estatístico nos proporciona informações a mais, algumas informações muito relevantes. Tudo bem? É, então é isso pessoal, na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer uma análise de variância, né? como seriam os testes de hipóteses aqui, né? hipótese nula, hipótese alternativa, para cada uma dessas fontes de variação. Okay? Para quem não se inscreva no canal, se inscreva e até a próxima aula.